Tchau, como está? E você está no canal Itália com Ana Paula, o canal que vai levar o seu italiano mais ou menos a um italiano uau, em pouco tempo. Como assim em pouco tempo? Essa é a minha missão aqui, é te ajudar que você aprenda de forma natural o italiano do dia a dia. E uma das formas de se aprender um italiano natural, que você não só aprenda o italiano aqui falado atualmente... Mas que você memorize o que você aprendeu, sabe qual é? Adivinha? A música. Gente, aprender com música é tudo de bom. Quem é que não ama música? E quem é que não coloca, né? Se gosta da música, coloca ali na playlist e ouve vez após vez. Eu mesmo aprendi um monte de muito do que eu sei de italiano foi com música. Quando eu comecei a aprender italiano, eu usei a música como uma grande aliada e eu tô aqui para te ajudar com isso. E hoje vou te apresentar uma canção que foi apresentada agora no Festival de Sanremo 2023 e é muito bonita. E a gente vai ver particularidades dessa música, você vai aprender, você vai saber o que diz, aprender estruturas, termos, vai poder ouvir vez após vez, vai memorizar e vai, é tudo de bom e vai aprender até a cantar, tá bom? Então, a música que a gente vai ver hoje, inclusive, inclusive, antes de falar sobre a música de hoje, eu acho tão importante aprender com música, eu acho que a música, se você ama música, aprender com música pode ser maravilhoso para o seu aprendizado, que aqui no canal temos uma playlist somente de italiano com música. Tem mais de 70 músicas italianas analisadas, desde a, das, daquelas clássicas dos anos 70, 80, 60, até as músicas atuais, como, por exemplo, essa que foi apresentada esse ano no Festival de Sanremo E é muito bonita. A cantora se chama Giorgia e a música se chama... Parole de te male ou seja, palavras ditas mal. Parole de te male. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Aqui a canção começa. Ogni tanto te vedo em giro. De vez em quando, ogni tanto. Olha o som desse gene, nhi, nhi, nhi, é como nosso NH. Viu, Gene? Som NH, ogni NH. diz aí em voz alta. ogni tanto. Ah, uma, uma questão importante. Se você puder repetir o que a gente for vendo aqui em voz alta, é também é muito bom para aprendizado. Porque às vezes na nossa cabeça a gente fala de um jeito, mas aí quando a gente vai externar, vai falar, sai de um jeito completamente diferente. Então, se você já quiser começar a falar italiano, se você estiver preocupado com a sua comunicação em italiano, tente falar em voz alta. Porque quando a gente reproduz em voz alta... A gente pratica e aí vai aperfeiçoando, tá bom? A perfeição vem com a prática. Então, ogni tanto te vedo indiro, de vez em quando te vejo por aí, indiro. Ma não non sei tu, mas vou ver e não é você. Esse pois seria um depois, né? Eu gostei, gosto mesmo, mapoi não non sei tu, mas depois não é você, não sei tu. E quante macchine come la tua? E quantos carros iguais ao seu? Carro italiano é coisa maravilhosa, né? Máquina. Não importa se é aquele carrinho, pois é, ou se é o carrão, é uma máquina. Ou uma máquina. Pode ser um carrinho velho, é uma máquina. Então, ó. E quante macchine come la tua? Isso daqui é plural. Quante macchine? Se fosse um só, seria máquina. Feminino, máquina. Foi ao plural. É, no italiano não tem esse negócio de S. Vai terminar com E, se a palavra for feminina e terminar com A. Então, una máquina, due macchine. Seria, não? É, quanta máquina? A gente não diz, mas seria no singular. Quanta máquina? Foi ao plural, ó. Quante macchine? Quantos carros? Quante macchine, come la tua? Dello stesso blu. Do mesmo azul, ou seja, com o mesmo azul. Blue, simples assim. Como, como no inglês, mas sem o E no final, né? Blue. Isso aqui é oficialmente italiano. La mia pelle è il mio fólio bianco e te escrevo su. A minha pele é a minha página branca e escrevo nela. Olha aqui, la mia pelle, dois L's, tem esse la pelle. É, é o meu folho bianco, é a minha página branca. Um folho é uma, é uma folha, uma página, tá bom? Se você quiser, se você disser, por exemplo, folha, folha é só a folha da árvore. No masculino, é o pedaço de papel, tá bom? É a página, uma folha, como nós diz, dizemos em português. Então, masculino é o papel. No feminino, folha, olha o som do GL, que é... Fica igual ao nosso, né? Só que LH, só que é GL. Então, folho bianco masculino significa um pedaço de papel. A minha pele é a minha folha branca, é a minha página branca, e te escrevo su. Esse su é em cima, então sempre que você vir su, vai ser em cima. Então, eu escrevo nela em cima dela. Pensieri breve, lungi una vita, forse di più. Aqui nós temos uma antítese, né? Uma um confronto, uma oposição aqui de pensamentos, de palavras. Ó, pensamentos breves que duram uma vida. Pensieri breve, lungi una vita. Esse lungi seria longos, literalmente. Nessa frase, nesse contexto, dá esse sentido de que duram né, dá o sentido de duração Penseire breve, lunghe una vita O forse di più Talvez mais força talvez, di più Mais Olha como ela canta, porque depois você vai ouvir ela cantando Então preste atenção No ritmo Aí você já avalia, inclusive, se você gosta Da música, ó tanto te em giro põe sei tu E é máquina <música> e como ela pelo stesso blu, lá minha pele e meu folho branco, e te escrevo su. Pensarei breve e longuinho na vida, vou seguir piú. Não sei più que eu acordo, sei uma alucinazione. Você não é mais uma minha lembrança, você é uma alucinação. Olha Aqui, como a pronúncia alucinazione, isso aqui parece uma palavra só, né? Uma alucinazione, alucinazione. É uma alucinação. Una, una Aí ela diz: Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome. Fecho ainda, ou, ou, ou ainda fecho os meus olhos. Chiudo, fechar, né? E eu chiudo, eu fecho. Fecho ainda os meus olhos. Quando sento o teu nome, esse sento é do verbo sentire, que é o sentir, né? Que em português a gente sente, né? Quando alguma sensação, alguma coisa assim. Em italiano, significa isso e também ouvir. Então, me senti, te sento. Quer dizer, você tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, ela diz, quando sento o teu nome, quando eu ouço o teu nome. Il cielo che crolla giù. Olha a pronúncia. Il cielo che crolla giù. O cielo che disaba, Crollare è gesabar Giù è per baixo. Então crolla giù è o cielo che disaba, E io non ragiono più. E io non raciocino mais. Ragionare. Io non ragiono. Io non raciocino mais. Più, più, più, più, più é mais. Então, olha aqui. Ela diz assim, ó. o que você vai ouvir. Se você conhece a música, cantei comigo. Agora vamos ao refrão. Olha que lindo esse refrão. Adoro. E tua fine, era uma bella canção, né? E você, no final... Era uma bela canção. Vedi, tu eri. Eu ero, tu eri. Eu era, você era. Tu eri. E tu, alla fine, eri uma bela canção. La prima fuga al mare, in moto, d'estate. Pois bem, la prima fuga, a primeira fugida, a primeira fuga. Dove? Al mare. Come? In moto, na moto. Quando destate, olha quanta coisa numa sentença só, num verso só, olha, olha quanta coisa, né? La prima fuga dove al mare, come in moto, quando destate, ou seja, de verão. Parece também aqui uma palavra só, destate, né? Destate é de verão. risate, as suas risadas, plural, ó, as tuas risadas. E farei cretini nei prati, e bancar os cretinos nos prados, na grama, sabe? E farei cretini, é interessante essa estrutura do italiano, não? farei cretini, é bancar ou fazer os cretinos, né dar uma de bobo, dar uma de bobo na, na, na grama, nei prati, nos prados. Andare a dormire, ancora banhati Ir, dormir, ainda ou enquanto molhados Banhati, banhare é molhar Banhati são molhados Alla fine, eri una bella canzone No final, você era uma bella canção Como eu sei que é você por causa desse eri aqui Tu eri Precisa expor o tu? Não precisa. Que a gente já consegue entender de quem está falando. Ela está falando diretamente com o interlocutor, né? Você era uma bela canção. No final, você era uma bela canção. Que não se pode escutar a ripetizione. Né? Maledizione. Que não se pode ouvir no replay. Ou a, a ripetizione. Né? Repetidas vezes, né? Replay. Maledizione. Maldição. Ricordo. Cioè, io io ricordo le ultime parole. Io mi lembro das ultime palavras. Quelle dette male, maledette. Aquellas ditas mal, malditas. Ah? Quelle dette male, maledette. Come la canta? E tu alla fine eri una bella canzone. La prima fuga al mare in moto d'estate, le tue risate E fare i cretini nei prati. Posso ascoltare a ripetizione, maledizione, ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledite. Ci sono cose che non ho deciso. Esse ci sono significa a, simples assim, no plural. há coisas, porque aqui está no plural, que eu não decidi. Ci sono cose che io non ho deciso. Tipo, cosa farò? Tipo, o que farei? Futuro, cosa farò? Galeggiare senza direzione. Boiar sem direção. Finché mi ritroverai? Até você me reencontrar. Esse finché né? é um, um período da ideia de período de tempo. Até que, finché. Mi ritroverai? Você me encontrará? Ogni volta que vedo o mare, eu cresco um pouco. Toda vez que eu vejo o mar, eu cresço um pouco. Qualcuno messo o seu stesso perfume. Alguém colocou o seu mesmo perfume. Cambia o colore ao pomeriggio, però. muda de cor à tarde. Esse peró aqui seria esse que eu coloquei no começo da frase, né? Porém... Muda de cor à tarde. É muito comum no italiano você ouvir esse peró no final, tipo, para dar a ideia de, é, de oposição, do mas, porém, tá? Então, Camille, poderia ser no começo, poderia? É, em italiano se usa ou no começo ou no final, mas é muito comum essa construção aqui no final, que não é tão comum para a gente em português. Então, fique ligado, você vai ouvir muitas vezes o italiano falando né, é, com esse però no final. Ah, me piace il cielo azzurro, mi piace di più la pioggia però. Ok? Mas, gosto mais da chuva, digamos. Um exemplo bem <risos> improvisado. É um pensiero profundo como um cabelo biondo. É um pensamento profundo como um cabelo loiro, biondo. Conficado lá em testa. Cravado, conficado, cravado lá na cabeça, lá em testa. Que me, que, mundo existe più, que me diz que o mundo agora não existe mais. E eu não raciocino mais. Como ela diz? Como ela canta? Se você sabe, canta comigo. Que só uma coisa que não há Que por causa farão Galegiaria e sem direcion que me troverai Ogni volta que vedo o mar, eu cresco um pouco. Qual color me surto, as pessoas são profundas. Também color é pomeriggio, però. É um pensiero profundo, come um cabelo biondo, confiado na testa. Que me diz que o mundo agora não existe più. E eu não raio no più. De novo. O refrão ele ritornello de novo. E tu, alla fine, veja se você consegue. Fecha aí os olhos e veja se você consegue lembrar o que significa isso que a gente já viu. Ó. E tu, alla fine, eri uma bela canzone. La prima fuga al mare em moto d'estate. Le tue risate e farei cretini nei prati. Andare a dormire, ancora bagnati. alla fine, eri uma bela canzone che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione, ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette. E tu alla fine eri una bella canzone, la prima fuga al mare in moto d'estate, le tue risate, e fare i cretini nei prati, andare a dormire ancora bagnati, alla fine eri una bella canzone, que não se si pode escutar a repetição, maledizione, Recordo as ultime parole, quelle de te male, maledite. Depois é, muda algumas coisinhas aqui, de novo, né, que seria o refrão, mas muda algumas, alguns versos aqui, então a gente vai ver o que diz. E tu, à la fine, era una bella canzone, tutta la luce, toda a luz. L'alba que brucia le mie paure. O amanhecer, l'alba, parece uma palavra só, mas seria o amanhecer, é o artigo mais alba, que amanhecer. L'alba que brucia le mie paure, que queima os meus medos, plural, le mie paure. Era una bella canzone, maledizione. Você era uma linda canção, maldição, detalhe, canzone. Em italiano, não tem i aqui, ó, não tem i, não tem i. A gente não sei, eu, ó, eu não, não sei porquê, mas falante de português tende a dizer canzione. Não tem i, é canzone, diga aí em voz alta, canzone, né? explosivinho, ó, canzone, canso canzone, você era uma bela canção, maldição. Era uma bela canzone, maledizione. La mia maledizione, a minha maldição. E tu, à la fine, era uma bela emozione. E você, no final, era uma bela emoção que não se pode provar. A ripetizione, que não se pode sentir, experimentar. Em italiano, é provare. provar, provar repetidas vezes, ou no replay, a ripetizione La mia canzone, a minha canção. Recordo le ultime parole, quelle dette male, maledete. Lembro-me das últimas palavras. Olha aí, lembrar e recordar. Eu e eu lembro. Recordo le ultime parole, quelle dette male, maledete. Aquelas ditas mal, malditas. E tu alla fine eri una bella canzone, tuta la luce e la... Aspetta. Tutta la luce, l'alba che brucia, le mie paure Non lembro, comunque <ride> Tutta la luce Aspetta. E tu alla fine eri una bella canzone tutta la... Ah, ok E tu eri una bella canzone Maledizione, la mia maledizione E tu alla fine eri una bella emozione Agora é o seguinte, é o seguinte. Antes de concluirmos aqui essa aula, sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir essa música. A cantora Giorgia, cantando essa música. Coloque na sua playlist. Ouça. Ouça, se você gostou da música, gostou do ritmo, gostou da letra, agora você já sabe o que quer dizer, ouça, enquanto você for ouvindo, tente lembrar do que você aprendeu aqui, seja a questão de vocabulário, de estruturas e vai que vai pro seu italiano virar, ó uau, de italiano, mais ou menos a italiano, uau, com naturalidade, isso vai ajudar muito você a começar já a se comunicar, a entender, a viver o italiano do dia a dia. Espero ter te ajudado nisso e deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal para você não perder nada, nenhum conteúdo de italiano e compartilhe esse vídeo porque isso ajuda muito. Me ajuda muito a chegar nas pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Um bacio, né? Um beijão. Te veremos proximamente. Nos vemos em breve.